Shalom, Isaú era caçador, ele encontrava seu prazer no reino das forças animais, dentro do instinto da sua carne. Os desejos da natureza inferior estão em ascendência, quando atuamos nesse estado. Isaú deu sua primogenitura o direito de ser filho primeiro a Jacó, seu irmão, simplesmente para aplacar a sua fome, ou seja, atender os desejos da carne. Caldo, de lentilhas vermelhas, eh, mencionados na simbologia das escrituras, refere-se à substância vital do corpo. O homem natural, quando atua dentro dos cinco sentidos do corpo, é o primeiro na evolução do homem, no processo da evolução, primeiro o que é natural, depois o que é espiritual, primeiro é o nosso corpo físico que se manifesta quando nascemos da mamãe e do papá, vamos engatinhando, vamos, eh, vamos, eh, vamos nos conhecendo a partir do nosso corpo e só mais tarde então o espiritual Cristo se manifesta dentro de nós e nós eh, damos conta que não somos esse corpo de carne, somos o espírito dentro deste corpo de carne todos concordamos que um corpo forte é necessário para expressar uma mente forte esse é o plano divino a cura do corpo é fundamental na realização da ideia do homem perfeito de Deus que é Cristo dentro de cada um de nós Cristo dentro de nós a esperança da glória